Fala galera, eu sou o Mackie, No vídeo de hoje, estou com meus amigos. E nós vamos jogar um servidor da comunidade. É um mata-mata. Come on, come on, jump, jump. <risos> uma... Não foda. Mata a mata, entendeu? Ah, mano, eu já morri, velho. Que lixo. Já matei o um trouxa, morri, velho. Começa o round, Marlon morreu. quase dar certo. Vai, vai, vai, você tem que gravar o bagulho, Ah, tá oh, cara. <risos> de Caralho, com a Tática, escuta, Tática, eu que aqui. vou cair um só, vai lá. direita, vira no é, galinha. Não, volta aí. Não, aí. Caralho, ah, mano. Eu vou matar os três na né? então, então. moral, <risos> <do lado. risos> né? mano. Então vem, então. direito do mouse, velho. Vai, mano. O é um Vai, cola aqui, aqui, mano. Só o direito do mouse, Vem, Ah, mano. <risos> ué, ué, ué, ué, <risos> Meu Deus, eu cara. Com o lado de, cara tá com o lado de do bagulho, atua, atua, vai, artu, é, vai, esquerdo vai, bagulho, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, joga na confia, esquerda, confia, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vomitar. vai, Mano, tem <risos> Caralho, eu te queimei, moleque, meu deus! Ah, tô lá no corpo! Olha isso! Ah, deu pra explodir, velho! Foi queimada! Que velho! Que Deus. Meu Deus. Nossa, quase pegou. Chama o Fallen pra jogar isso aqui, velho. Vai grifando oh, área, velho. 50 pontos para Griffinari. Vou me dar, vou me dar, confia, <risos> confia, clã. Confia, Clã. Eu quero ver. Meu Deus, só Eu falar. <risos> Eita aqui travado. Olha o outro lá pulando, igual uma pereneca. <risos> Ah, o Bruno, mano. Ah. Mochi juntar nós três e tá rapaz. Eu esse gordo aí. Virado, cheguei agora. Caralho, gente que ele joga de parece gol. prata. É. Mano. Joga de que nem prata. Não é <risos> Agora fica todo mundo de faca, fica todo mundo de faca. Relaxa que o mapa é TR. <risos> o mapa PTR. É ah. <risos> nilba, Nilba, Nilba. Cabecinha, Tob. O jogo tá 4x3, hein? Cabecinha. Agora eu acho que tá onde. Tá é. certeza que eu não dou facada de alça. Nós vamos move, guys! O jogo na hora certa. -ca. Tá <risos> ah, não! Oh, oh, oh. Meu Deus, GG, time, GG, time. Opa, mano, tem que fazer o meu bagulho morrendo. <risos> véio, esse bagulho demora muito, velho. Ai, caralho, meu Deus, véio. Ele demora o que? Se é ruim, morre. <risos> a vai esperar a se eu mostrar a bunda agora, velho. <risos> Meu Deus! <risos> Olha! o cara fica ficar bravo! Ele tá jogando mó a Ele tá O em mim, cacete. É... É ah, mano, o bagulho é mal bugado, velho. Ele tá de God, cara. Não tô ali, é, bug... ali é bugado, velho. Ela tá acertando. Olha aqui, ó. Olha. Olha. É bugado ali no canto, velho. Pode tá errar. hack. Ó, é bugado ali no canto, cara. Matei um. Mano, eu tirei 11 dele, mano. Eu tirei 11. Ah, é bugado ali no canto, velho. É nóis, é nóis, galera.